Olá pessoal, começa agora o terceiro episódio do Balbúrdia, o podcast do Gabinete 24 da Câmara Legislativa do DF. O bate-papo de hoje vai ser sobre os atos em defesa da educação que tomaram as ruas do Brasil neste dia 30 de maio, mas nós também vamos comentar a repercussão dos atos do dia 26 de maio. No episódio de hoje, contaremos com a presença da professora da Faculdade de Tecnologia da Universidade de Brasília, Graciela Doss. Olá, boa noite. Obrigada pelo convite, por estar aqui comentando com vocês. Agradeço muito. Teremos também a participação internacional do pesquisador Daniel Gobi, que fala com a gente diretamente da Alemanha. Boa noite Gisele, Fábio, Graciela, ouvintes do podcast, é um prazer encontrá-los e poder participar do debate. E também temos a participação cativa já aqui né, do nosso deputado distrital Fábio Félix do PSOL. Olá pessoal, Tô à disposição também para o debate, mais um balbúrdia e é importante né, que o nosso podcast está aí começando e já bombando com tantos debates importantes. Dia 30 de maio, mais de 140 cidades brasileiras foram um palco de atos em defesa da educação pública. Países como Estados Unidos e Inglaterra também sediaram manifestações. Que recado as ruas estão dando ao governo? Vamos começar com o deputado Fábio Félix. Olha, Gisele, primeiro eu acho que pra mim hoje foi até surpreendente, assim, porque eu vi muita gente na rua, muita gente que eu não vi há muito tempo, tava na rua hoje em defesa da educação. Acho que a temperatura do Brasil tá muito alta, uma temperatura alta porque a gente tem um governo que ele é muito inabilidoso pra fazer discursos, inclusive pra defender o programa que eles defendem que é um programa de destruição mesmo, desmonte da universidade brasileira, né, retirada do investimento público na educação brasileira de forma geral. Então, eles também não têm nenhuma habilidade para fazer a defesa desse discurso, isso acaba inflamando né, a população. Eu achei muito legal e, enfim, muito importante e simbólica a presença de tantos estudantes, professores. Acho também muito relevante o tamanho dos atos no Brasil. Acompanhei é, agora, durante o dia, o tamanho dos atos em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, é, em várias capitais do Nordeste, acho que os atos tiveram uma dimensão muito grande, puderam continuar o recado dado no dia 15 de maio, que é um recado de que a população vai pra rua e que a educação é uma pauta fundamental. O primeiro saldo do dia 30 é um saldo de muita vitória. Imagina em 15 dias duas manifestações tão grandes e numa proporção né, da população em geral em defesa da educação. Então o saldo é muito positivo e um recado muito forte pra esse governo. Pois é, eu também concordo com o Fábio, acho que hoje a gente viu um uma manifestação bastante grande. Eu esperava, na verdade, muito menos gente, porque entre uma e outra tinham passado apenas 15 dias, houve alguns erros na, na organização. E até eh, alguns dos grandes grupos que participaram no dia 30, tiveram alguns problemas para participar hoje. Então, mesmo concordando, eles não podiam estar na rua hoje nos acompanhando. Quando você percebe esse tipo de problema, você dimensiona ainda mais o a jornada de hoje, acho que tínhamos muita gente, a gente vê gente de todas as cidades, desde uma juventude muito ansiosa por cobrar direitos e por cobrar um futuro para elas. lá Pelas tantas, elas cobravam, eu também quero me aposentar um dia. Então, assim, eu percebo nisso uma luta por um futuro para eles. Mas também a gente viu hoje muitos colegas aposentados que, na verdade, já estariam fora desse desse problema. É uma solidariedade muito grande. Então, eu acho que ele ela, tudo isso nos mostra a dimensão do que a pauta de educação traz para o país. E você, Daniel, conseguiu acompanhar e da Alemanha os atos aqui no Brasil hoje? Consegui acompanhar e a manifestação de hoje, ela é o primeiro, eu diria, de quatro pilares que a gente tem para fazer um enfrentamento ao governo, que esse primeiro pilar seria a mobilização permanente. Ela não foi só uma manifestação, porque ela é a sequência, 15 dias depois de uma manifestação gigantesca contra o governo, ela é a sequência que mostra que existe um corpo, um corpo permanente permanente um corpo visível de pessoas descontentes e de pessoas que não vão aceitar o autoritarismo do governo e os rumos que o país está tomando. E isso é muito mais do que simplesmente fazer uma manifestação, é mostrar que existe uma força permanente mobilizada. São cinco meses de governo Bolsonaro e a popularidade do presidente tem despencado. A gente tem visto aí que são os piores índices da média histórica. No dia 26, a gente teve protestos pró-governo, mas até os aliados do governo Bolsonaro desmotivaram a mobilização para esse ato. Como vocês avaliam a ida às ruas no dia 26? Vamos começar com o GOB. A manifestação do dia 26, Gisele, ela mostra que o governo ainda tem mais apoio do que o esperado, mas que a força dele está caindo, sim. A gente precisa lembrar que essa crise de ingovernabilidade que o Brasil está vivendo, ela já era esperada, e não porque ela seja fruto de uma resistência externa da oposição, mas ela é fruto de uma impossibilidade dentro da, da base de apoio do governo. É só a gente observar que durante as eleições, o Bolsonaro não apresentou nenhum projeto. O que ele ofereceu foi um vazio, e esse vazio foi sobre o qual as pessoas projetaram o que elas queriam. Para o empresariado, na base do Bolsonaro, ele representava o aumento dos lucros, o fim da previdência, a redução dos direitos trabalhistas e o corte dos impostos. Já para uma boa parte dos trabalhadores que o apoiavam, Bolsonaro representava mais direitos, mais proteção, mais serviços públicos e esses dois projetos de país, eles são obviamente opostos e eles só conseguiram se conjugar sob a imagem do Bolsonaro porque havia esse vazio de projeto. E a função desse vazio de projeto, a função da ausência dele do, nos debates e da constante negação que ele tinha a responder perguntas sobre economia, saúde ou educação, era exatamente para permitir a construção dessa ilusão que cada um preenchesse esse vazio de projeto com um mito que melhor lhes agradasse. Olha, eu acho que o dia 26 demonstrou que há uma perda de força do governo Bolsonaro sim. Né? Primeiro porque há alguns atores aí simbólicos que deixaram de apoiá-lo. Né? Então, você pensa um pouco a Janena Pascoal, que foi digamos, chamam ela de jurista né? Do que apoiou o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e ela articulou o impeachment. Né? Foi uma articuladora nacional desse processo. Foi uma deputada estadual a mais votada da história do Brasil, então teve acho que mais de 2 milhões de votos e ela abandonou o barco. O movimento Brasil Livre que se pauta muito por uma agenda liberal abandonou o barco. Outros movimentos sociais que tiveram um papel importante é, na reorganização da direita brasileira no último período abandonaram o barco isso tem um peso significativo né? e do, dois elementos é, eu achei bem interessantes relacionados ao ato do dia 26. Primeiro que eu achei que o ato, né, como muitos analistas brasileiros já avaliaram, ele foi maior do que se imaginava mas ele foi insuficiente para pressionar as instituições como Bolsonaro queria. Então foi um ato puxado pela institucionalidade, mas ele foi insuficiente para estancar a crise que o governo vive hoje, né? que era a tentativa que o governo queria, pressionar algumas instituições. Um outro elemento do ato é que o ato tira um pouco, claro que o foco dessa direita é atacar muito a esquerda, mas sai um pouco o foco da esquerda e eles começam a atacar o centrão. Né? É interessante que eles focam no centrão como um alvo prioritário, né? isso é uma novidade política, né? Eles atacavam muito a esquerda, o comunismo, os valores da esquerda, e eles viram um pouco essa página e começam a atacar é, outros setores. E o último elemento que eu acho importante pontuar sobre o ato do dia 26, que há uma mudança de direção política nessa direita. Eu acho que o setor mais radical, mais perto do fascismo, assume né, a liderança desses atos. É um setor muito mais raivoso na defesa do Bolsonaro, menos programático, com menos discussão né, de fato de quais são as ideias, mas que defende com mais fanatismo um projeto bolsonarista de Estado mais violento e autoritário. Então eu acho que isso é, fecha um pouco essa configuração do dia 26. E foi uma manifestação apenas, né? e não um ciclo, e não um processo. Então acho que há uma demonstração de que a defesa da educação e os movimentos sociais né? e a sociedade que hoje se propõe para a rua defender a educação, tem um fôlego muito maior né? para esse processo e isso significa sim um desgaste do governo Bolsonaro. Professora Graciela, a gente viu que vários setores até do empresariado não incentivaram né, a mobilização no dia 26. Como você avalia isso? Pois é, eu acho que aí nós temos alguns outros elementos também que a gente precisa prestar atenção Eu acho que essa movimentação do dia 26 nasceu como uma resposta à grande mobilização do dia 15 Chamada inclusive pelo próprio presidente Que foi mudando a pauta desse ato ao longo dessa convocatória Porque começou como sendo uma resposta, depois era um ataque direto ao, aos outros dois poderes. Poderes, e, por fim, apareceu mais ou menos, ou está sendo interpretado como um apoio às reformas que tá sendo que estão sendo propostas. Então, eu acho que essa mudança permanente foi exatamente para tentar trazer alguns setores, que senão não teria esse ato. É a forma de ir trazendo um grupo e trazendo outro grupo. E eu acho que o que ficou é aquele eleitor que, em algumas análises, eu li como o eleitor raiz. Aquele primeiro que estava com Bolsonaro, que um eleitor muito mais conservador, muito mais radical, muito mais raivoso, como o Fábio falou, que despreza, em grande parte, esse conhecimento que a gente está discutindo, essa questão da educação, essa questão do, do progresso. Então, a gente está vendo, por um lado, a saída de, outra, de, de grandes grupos, mas também, por outro lado, o um acirramento de um clima de campanha que não, não para. O governo não tenta, em nenhum momento, unir a sociedade. Gobi, você está fazendo doutorado na Alemanha e eu queria que você comentasse um pouco como que a opinião pública internacional tem enxergado essa situação no Brasil. O governo Bolsonaro é visto como uma catástrofe fora do Brasil, Gisele. Até a líder da extrema-direita francesa, Marine Le Pen, fez questão de dizer que Bolsonaro dizia coisas desagradáveis e que seu discurso não tinha correspondência com nada na França. É, Bolsonaro conseguiu ser o primeiro presidente brasileiro a ser declarado persona non grata na cidade de Nova York e até mesmo o presidente da entidade de Dallas, onde o Bolsonaro supostamente receberia um prêmio depois de ter sido enxotado de Nova York, deixou claro que foi o Bolsonaro quem se convidou para o evento. Todo mundo fora do Brasil quer se afastar dele. E ele tenta resolver esse isolamento, por exemplo, aparecendo de surpresa na casa do Bush, batendo continência para a bandeira americana, que por si só é um ato de, de extrema subserviência. E a gente precisa entender que isso é uma coisa muito grave, porque brincar com a imagem do Brasil no exterior pode ter um custo muito alto. No meio de uma guerra comercial, Bolsonaro está azedando nossas relações com a China, que é o maior importador de produtos brasileiros. Brasileiros, e o empresariado sabe que a conta dessa brincadeira pode vir bem salgada. Acho que até por isso muita gente está é, saindo da base de apoio dele. Muitos empresários que apoiaram o retrocesso institucional que o Brasil viveu, a queda da democracia. É, porque eles sabem que uma retaliação da China contra o Brasil pode gerar uma quebradeira que a gente nunca viu antes. E quem vai pagar a conta dessa quebradeira somos todos nós. Dessa vez não só o povo mais pobre que vai ser precarizado, mas também aqueles que fizeram a arminha com a mão e acharam que iam ser contemplados com uma política de concentração de renda ministro da educação, vários integrantes do governo chegaram a argumentar que não se tratam de cortes na educação, mas apenas de um bloqueio momentâneo em virtude da crise fiscal, enfim. Na opinião de vocês três, esse discurso da crise fiscal, ele convence? Gisele, eu acho que na verdade não se trata de um bloqueio ou contingenciamento como eles estão tentando falar. Se a gente de novo pega o histórico das falas. Foi anunciado inicialmente um corte de 30% nas verbas da UNB e outras duas universidades, e o motivo foi a balbúrdia. Foi essa, foi essa palavra que, que que a gente está tanto, usando tanto agora, foi o um motivo dado pelo ministro. Então, isso não é um motivo, não, não, não vem de um estudo, não vem de uma análise da do desempenho da universidade ou das universidades que seriam afetadas, nada disso. Agora, ele tem consequências imediatas. Tem consequências imediatas porque é verba que se utiliza para dispensa de uma série de coisas, água, luz. Olha, ele não me convence É bom dizer que eu E eu sei que a professora Graciela também O Daniel Gob também Porque a gente já Teve na Universidade de Brasília No mesmo momento Hoje o Gob está lá na Alemanha Mas ele já esteve aqui com a gente Em muitas lutas né? E a gente já denunciou E lutou contra o contingenciamento E o corte de verbas Em outros governos Inclusive em governos mais progressistas né? Como foi o governo da Dilma Teve um corte para as universidades públicas Mas esse corte Nesse momento Ele é muito brutal né? Porque ele tem um papel Ainda pior, porque ele é feito sem justificativa Porque ele é feito sem elementos técnicos Como falou a professora Graciela E ele serve para o governo Como uma chantagem Para aprovar uma agenda ultraliberal Uma agenda de retirada de direitos no Congresso Nacional Então isso é muito grave Porque você utiliza os instrumentos do Estado Aí sim, de forma muito ideológica né Como eles utilizam né? Eles aparelham de fato o Estado De forma muito ideológica E chantageiam as institui instituições A gente precisa lembrar que o que gera a crise é um processo de concentração de renda foi assim na crise de 29 está sendo assim de novo nossa crise começou com as renúncias fiscais que nesse ano representam só nesse ano representam mais de 300 bilhões de reais de acordo com, com informação dos auditores fiscais pela democracia ou seja a gente está falando de 15% da nossa arrecadação e de um valor mais do que suficiente para cobrir o déficit fiscal antigamente Crise era uma coisa que durava dois ou três anos, a né? de 29 mesmo que foi a crise mais longa que a gente teve, ela não durou seis. E essa crise de agora, ela está se estendendo por 11 anos, a pergunta é que crise é essa? Essa é uma crise permanente, é um discurso voltado para a criação de desigualdade, de privilégio e o que a gente está fazendo na verdade é escolhendo que o aposentado morra de fome, que as crianças fiquem sem escolas e os hospitais sem atendimento para que os bancos batam ano após ano um lucro recorde. É só em 2019, a gente precisa lembrar, os quatro maiores bancos privados do Brasil lucraram 69 bilhões de reais. Quer dizer, como é que isso é possível se o Brasil está em crise? Isso só é possível exatamente porque o Brasil está em crise, porque a crise é resultado dessa política de juros altos, de desmonte das políticas sociais e dos direitos dos trabalhadores. Isso também reduz o mercado no país e gera uma concentração de renda que é um absurdo. Eu vou fazer então duas perguntas para vocês, para a gente já caminhar para o o encerramento do nosso programa de hoje é a primeira delas. Vocês acham que a voz das ruas, essas mobilizações vão fazer o governo recuar? E se o governo não recuar, quais são os próximos passos? Então, vou começar, Gisele. É, eu acho que, primeiro, eu sempre acredito e aposto muito na Voz das Ruas. Eu acho que o processo de mobilização ele é muito transformador e impactante, mesmo para um governo tão incapaz de ouvir as diferenças, de lidar com as diversidades, como é o governo Bolsonaro e toda a sua equipe. A Voz das Ruas foi capaz de dar sustentação em muitos momentos para narrativas que a gente até desacreditava que pudessem sair do papel. Os instrumentos de luta já puderam transformar muitos processos no nosso país e a gente viu isso, né? Pedagógico teve vivido ocupações de reitoria, teve vivido mobilizações sociais, greves, né? Óbvio que a gente tá num momento de muito tensionamento social e num momento de um governo de extrema direita. Isso faz com que nossas receitas, aquelas que a gente já conhece, as nossas experiências, elas não vão necessariamente se replicar nesse momento. Porque a, a, o cenário é novo, os atores são novos, a dinâmica é totalmente nova. Então a gente vai ter que se testar, se conhecer na rua nesse momento, para entender quais são os resultados. Mas eu tenho uma, uma fé e uma aposta muito grande na mobilização e na rua com esse elemento transformador. Eu acho que o MEC vai ter que recuar dos cortes e acho que é possível é possível inclusive que a gente conquiste a derrubada desse ministro da educação, né, para um momento posterior diferente e isso são entregas que é, setores amplos da sociedade vão demandar desse governo, por exemplo né, em outro podcast eu comentei isso, nós fizemos uma nota em defesa da UNB aqui na Câmara Legislativa, dos 24 deputados distritais, 19 assinaram, na Câmara Federal, dos oito deputados federais que representam o DF 6 assinaram, dos três senadores dois assinaram. Isso mostra que não é um tema da esquerda ou da direita, mas é um tema relacionado à defesa da educação e, e, no caso da Universidade de Brasília, que é o patrimônio do Distrito Federal. Então, é possível ampliar, é possível pressionar e acho que é possível reverter os cortes com mobilização social e também aproveitando os espaços que a gente está inserido para fazer mobilização institucional. Eu também concordo com o Fábio. Eu acho que a gente está num momento novo, mas a gente já viu após o 15 de maio que a gente teve um recuo né? já teve, havia um corte programado do qual já se eliminou uma parte então a gente já viu alguma coisa por aí, nós vimos também a nomeação da reitora eleita em primeiro lugar para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, essas são coisas pequenas, conquistas que talvez não sejam muito conhecidas, mas que acho que indicam que os movimentos têm força para provocar mudança e é nisso que a gente acredita. Eu sou otimista nesse sentido que nada indica que esteja é, caindo, se desfazendo ou alguma coisa por aí. O que nós temos é o contrário, nós temos uma conscientização cada vez maior. Bem, eu acredito que um corpo visível, ele é um corpo que passa a gerar um incômodo no outro, né? então quando estudantes e professores vão às ruas e fazem isso agora, como ficou bem pautado pela segunda manifestação em caráter permanente, ele gera para o governo uma necessidade que é a necessidade de reconhecer a existência desse setor social e esse setor social ele obviamente também tem a sua legitimidade. E precisa cada vez mais ser feito um canal direto com a população para a gente mostrar o que, que as universidades significam para o país, o que, que a educação significa para o país. Porque, num momento, a educação ela é usada como o grande discurso emancipador, então vários atores se apropriam da, da ideia de que estão defendendo a educação, mas no outro momento eles estão atacando a educação porque eles estão atacando a secularidade, eles estão atacando a sociedade democrática, eles estão atacando a pluralidade de pensamentos. E para isso, é claro, você precisa destruir a educação. Então, não é coincidência que, que o projeto do governo ele esteja calcado na destruição da educação. Tem muita gente, aliás, é, se regozijando desses ataques que o governo tem feito à educação porque são pessoas que estão profundamente frustradas com a própria vida e essa frustração ela tem uma forma de ser canalizada que é observar o sofrimento do outro e a destruição só que esse outro ele está crescendo tanto ele está ficando tão grande que cada vez mais grupos sociais estão ficando desamparados e esses grupos vão ir às ruas e a gente precisa ter uma proposta de um país que seja um país feliz que seja um país melhor por isso também a força do carnaval por isso a queda de popularidade do governo Bolsonaro durante o Carnaval, porque as pessoas começam a enxergar que é possível viver de outro jeito o nosso país ele tem tanta riqueza, ele tem tanta potencialidade. Há esperança, há horizonte e a gente vai lutar pelo nosso futuro sim. E isso precisa continuar, claro, e pela força que se demonstrou hoje nas ruas, a gente vai continuar mobilizado. Chegamos ao fim de mais um Balbúrdia. Eu agradeço aqui a presença da professora Graciela Doss, Obrigada, eu que agradeço. Agradecemos também a presença do pesquisador Daniel Gobi. Muito obrigado, eu que agradeço o convite e estou acompanhando com bastante felicidade o trabalho do Gabinete 24 e a resistência fundamental que vocês têm feito ao, contra os retrocessos nos direitos humanos em defesa dos direitos de toda a população do Distrito Federal. E obrigado mais uma vez, deputado Fábio Félix. Tô muito feliz de estar aqui mais uma vez no Balbúrdia. Acho que o é um momento fundamental da gente debater, gerar algumas reflexões, aproveitar aí você que ouve e gosta de podcast pra ouvir naquele momento que você tem, né? É de descanso, que você pode ouvir alguma coisa, ouvir essas reflexões e conhecer essas pessoas também que se propõem a vir aqui discutir esses temas com a gente. Eu acho que tem sido muito legal e o nosso programa já chegou em várias, várias plataformas, né? No Spotify, no iTunes, no SoundCloud e eu acho que é muito importante todo mundo se inscrever e participar é isso, pessoal. Até a próxima Balbúrdia.